Como é que é malta? Tudo bem com vocês? Sou o Pentec, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que o dia dos namorados já passou, só que eu não podia passar sem fazer um vídeo sobre ele. Portanto, fiquem com mini sketches. Estou. Olha, hoje é dia dos namorados comecei a ligar-te e... Queres ir dar uma volta? Ah, tens namorado. Ah, ok, ok. Tá, tá. tá. Tu, olha, hoje como é dia dos namorados, pensei em nos dar uma volta, o que é que achas? Ah, não gostejas não o dia dos namorados. Tá, tá. Ah, ok, ok. Tá. Tchau. Tô! Amor, olha, queres ir jantar fora hoje? Ah, ok, ok. Tu tinhas-me dito sim, sim. Aquele jantar de negócios com o teu ex-namorado. Tá? Divirtam-se. Vá, ah, tchau. Tô! Alice, olha, sempre com a tua voz, sim, num país das maravilhas. Como é que te sabias quem ia perguntar isso? Ah, conheces. Ok, ok. Mas assinar, e pode-se dar uma volta mesmo. Não? Tá. Ok, ok. Tchau. Passar o dia dos namorados comigo Vou acabar a minha vida sozinho Com exceção de todos os outros Este é o pior dia dos namorados de todos Farto de passar o dia dos namorados sozinho? Não se preocupe, nós temos a solução Com este fantástico ramo de rosas você irá derreter o coração de qualquer rapariga e tudo por o um preço simbólico de apenas 59,99€ mas há mais se ligar nos próximos 5 minutos e 35 34 33 o tempo está a passar você receberá também este fantástico bombom para complementar o ramo de rosas ligue já 99 999 99 99 E deixe de passar o dia dos namorados, sozinho, no sofá, a comer gelado e a ver a televisão. Chega a televisão por hoje. Vou dar uma volta. Se encontro uma rapariga, ou assim... Uh. E comendo é no caminho. E pronto, malta, espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de deixar o like ou de comentar que é muito importante e ajuda bastante. E vemos-nos na próxima. Abraços, beijos, abreis e até logo. Awesome! Subscreve, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe. na